Informação é algo valioso e o Ned Rabugento te oferece informação semanal sobre cultura pop e entretenimento. É mais ou menos como se eu jogasse dinheiro como Silvio Santos, para você gastar com seus amigos. Eu me considero três coisas nessa ordem, fã de quadrinhos, fã de cinema e fã de Star Trek. E Star Trek sempre foi uma força poderosa na televisão americana. Depois de 10 anos do fim de Enterprise, a última série do universo Star Trek na TV, agora a CBS parece interessada em trazer esse universo de volta. Em 2006, J.J. Abrams sugeriu um reboot na TV, acabou dando esse reboot no cinema. Mais tarde surgiu uma nova ideia, com o nome de Brian Singer como produtor executivo, e que teria o nome de Star Trek Federation. Parece que a CBS finalmente vai dar luz verde para esse projeto do Brian Singer, junto com Christopher McQuire, o roteirista de Os Suspeitos, único filme bom do Brian Singer. De uma maneira ou de outra, eu acredito que em breve teremos uma nova série Star Trek no ar. Finalmente! Saiu um novo spot pra TV para Jurassic World. As únicas novidades mostradas são duas cenas com um novo dinossauro, uma fêmea que caça por esporte. Uma cena mostra os olhos dela e a outra cena mostra ela dando um urro. Eu ainda não sei o que esperar de Jurassic World. Será que vai ficar bom? E o cast de Esquadrão Suicida não para de crescer. Agora anunciaram que o filme poderá ter o filho de Clint Eastwood, Scott Eastwood, que trabalhou com Dave Ayer no desonesto Fury. E o boxeador que se transformou em ator Raymond de já assinou para o filme, que sai em 2016. A gente critica que a DC quer transformar o Esquadrão Suicida numa versão da DC, dos Guardiões da Galáxia, um bando de bandidos unidos para salvar o mundo, e os fãs reclamam. Mas aí os caras chamam o um lutador de verdade para participar do filme? Guardiões da Galáxia fez isso antes. Além desses dois, o Esquadrão Suicida vai ter Will Smith, Mago Hoppe, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jay Gurtner, Cara Delevingne, Jay Hernandez e uma provável participação de Jesse Eisenberg e como Lex Luthor. A produção de Esquadrão Suicida começa nas próximas semanas e a data de estreia está marcada para 5 de agosto de 2016.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 Você pode escolher entre ser um cara, como qualquer outro, ou ser diferente. Você é nerd, você é rabugento, faça o nerd rabugento crescer, e isso pode te deixar melhor do que os outros. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, não clique em lugar nenhum, mas clique em gostei, isso ajuda o canal a crescer. Clica aí, vai? Adam West Burt Ward, o Batman e o Robin mais importante de todos os seriados de Cavaleiros das Trevas já feitos. Vão voltar pro papel. Eles vão fazer as vozes do morcegão e do menino prodígio em uma animação especial de 90 minutos para comemorar os 50 anos da série. E melhor, não é uma animação para sair direto em vídeo, é uma animação que vai para os cinemas. E o boxeador que se transformou em ator Raymond Oluba Olubao. O Luboale, o já assinou pro filme que sai em 2016. O Luboale, o Luboale, o Luboale, o Luboale, isso. O o o o o